Pronto, agora eu estou ao vivo. Estamos ao vivo, eu, Armin, Gourmet Jean e vocês aqui na nossa querida Vibe Mundial. Como Todos os... é, estamos acabando o jornal. O Jornal da Boa Notícia, né? Que só a Vibe Mundial é que tem. E já, já, vamos ao ar. E... <risos> Destacando apenas as boas notícias. Próxima edição em uma hora. Você ouviu a Vibe Mundial. JTN, o Jornal da Boa Notícia. E lá vamos nós. Com 35 de 2017, Vibe Mundial. agora a professora em Metafísica Armin de Gordengian, criadora da Medicina Energética do Terceiro milênio, incorpora o um registro da memória celular, frequência de luz, da energia fria vibracional curadora e radiestesia magnética imutada. Olá, olá queridos amigos e ouvintes da nossa Rádio Mundial. Eu, Armin de Gourmandian, como faço todas as sextas-feiras, iniciando o nosso programa. né? Agora, às 11 horas e 6 minutos, Ai, é legal, estamos aí para conversar com vocês. Uh, estamos ao vivo, né? tanto pelo Face, da, site, da, da Rádio Mundial, no Face e na, no site da rádio, como pelo meu Instagram. Se alguém quiser, meio oficial aqui, né? vocês vão mandando as perguntas de vocês que eu respondo. Já tem uma pessoa aí, viu, Donizete, tá a terapeuta de cura, também está aqui pela... E vamos atender um ouvinte, olha, já peguem caneta, lápis, que hoje nós temos bastante recado para vocês, tá bom? E vamos atender ouvinte, alô? Bom dia, quem tá falando? Ok? É a Milton. Tudo bem, A Milton. Acontece o seguinte, Agne. Ah, o motivo da ligação é que eu quero receber energia fria é. para a coluna aqui de baixo, né? Eu não sei se é correto eu falar agora, não. Eu fiz um outro tipo de terapia que também tem esse mesmo trabalho. E eu, eu, eu não vi resultado. Entende? Não, eu prefiro que você não fale. Absolutamente. Vamos, vamos manter a. Né? Você quer falar comigo, não é isso? É, eu quero receber energia fria. Na tá bom. Então, vamos lá. Você vai ficar... É, como é seu nome mesmo? É Hamilton Milton. Milton. você vai ficar quietinho aí, tá? Sim. É, eu, daqui a pouquinho eu te chamo, Sim. tá bom? Agradeço. Agradeço. Tá, então, fica quieto. Eu já vou mandar energia fria. Você tá sentado, confortável? Sentado. Tá com as perninhas esticadas? Sim. Elas estão no chão, estão... Perfeito. Tá, então coloca a sola dos pés bem no chão. Sim. Tá? E relaxa bem o corpo, tá bom? Você bem. Hã? Ou me concentrar bem. Não precisa se concentrar, observa você, mais nada. Você só observa você e deixa a concentração aqui por mim, tá bom? Tudo bem. Tá bom, já já te chamo. Ah... A terapeuta de cura quântica também está aí, a Sandra. E mais outras pessoas entraram pelo Instagram. Bom, pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou a de Gourmandian. Estou aqui na rádio quase há 22 anos. Em janeiro, 22 anos de rádio mundial. Intermitentemente, não parei uma semana sequer nesses 22 anos, e tem sido muito bom, é, é muito gratificante ter ouvintes, né, estar numa rádio onde os ouvintes, as pessoas todas, comunicadores, todos, todas as pessoas aqui, são assim, muito esclarecidas, é, você não precisa ficar explicando, né? como outras pessoas que a gente vê que não entende nada. Você fala de chakra, a pessoa fala, o que, que é isso? né? Você, qualquer coisa que você fale, a pessoa ela se perde um pouco. No entanto, os ouvintes aqui, eles conhecem tudo. Isso é maravilhoso. O William de Souza também está aí conosco. Um beijo para você, William. Então... William é de Floripa, né, William? E também trata comigo. É, é, é muito bom, porque eu atendo pessoas do Brasil inteiro, não só do Brasil, né? como nós estamos online. Olá, Armin, estamos aqui. Vim, aqui. vim aqui só para dar um oi. Estou no trabalho. Grande abraço. Para você também, William. Tudo de bom. Até. No meio da semana, né? Não sei que dia que é aí, tá bom? Um beijo grande, boa sorte. Então, pessoal, com o que, é que eu trabalho? Com a medicina energética do terceiro milênio, que entra a energia fria vibracional curadora, que agora estou aplicando aqui no Hamilton, né? que não precisa ficar concentrado, não precisa ficar nada disso... Eu peço para a pessoa concentrar nela mesmo, no corpo dela, não ficar né, uh, querendo ver o que o outro está falando, o que o outro está fazendo. Não, volta para si e vamos ver o que, o que, que acontece. Uh, com a radiestesia magnética imantada, gente... Agora, com a radiestesia magnética imantada, apareceu um novo trabalho, que eu juntamente com, oh, que é um dentista, né, mas ele também trabalha com a física e quantum, eh, que é o Jurandir, doutor Jurandir, e ele está trabalhando com isso, e nós estamos trabalhando com uma frequência que preparamos, tanto para o campo emocional, como para o físico, a, Josi, a, a, a não, José fala que aí que eu não consigo falar esse nome, não. Mas o José está aí, um abração para você, José. Então, nós estamos agora desenvolvendo, e essa frequência, eu tenho passado aos meus clientes na questão emocional, físico, total, feito com a radestesia, é algo fantástico. Fantástico! Tem melhorado muito, né? Nós colocamos é, é, é borrifado na boca. É floral? Não, não é floral. Não é floral, é, é um outro preparado, onde na hora eu faço com a radiestesia, vejo tudo que a pessoa está precisando, e nós passamos essas frequências. Se você quiser só a frequência, você vai marcar uma sessão comigo, agendar uma sessão, Nessa sessão, eu vou fazer a radiestesia magnética imantada, que é fantástico, né, o pêndulo mesmo, ele faz todo o trabalho e ele mostra, juntamente com o gráfico que eu tenho lá, o que você precisa, né, na frequência. E, e quando ele mostra, você vai direto no ponto, naquele ponto que a pessoa está debilitada, que ela, ela começa a usar a frequência, depois ela mesma dá o retorno, amém, eu nunca vi nada igual. Melhorou, barbaridade. Já vai com a melhora da radiestesia. Vai a energia fria ali. Quer dizer, o registro da memória celular, onde, a gente, onde nós costumamos fazer todo um procedimento. Quer dizer, quando você vai ver, vem uma melhora total. Isso é muito importante. Ai, Armin, mas eu não acredito, não tem problema, você não precisa acreditar quando usar essa frequência tá bom? Então, se você quiser mais informações, quiser agendar um horário comigo, quiser fazer, é só ligar para o meu celular, que é o que é o WhatsApp também, que é o 9 5250. Esse é o meu celular, não adianta ligar agora. Agora eu estou aqui na rádio fazendo programa. Você liga depois, daqui mais ou menos umas duas horas. Você pode ligar, mandar WhatsApp e eu respondo daqui umas duas horas, duas horas e meia, porque eu não posso dirigir respondendo também, né? Que é o 911, né? O código diário 99675 5250. Tem mais ouvinte na linha? Se alguém quiser falar comigo agora, eu estou aqui para te atender. O telefone da rádio, para quem quiser, como o Hamilton está aí, né, já recebendo, é o 3171 0221 ou então o 321. <coughs> O 32624490 pessoal é o que eu tô dizendo, não adianta ligar agora no celular, porque eu tô eu tô aqui na rádio ao vivo, tá bom? Então, depois você liga, não adianta ligar agora. Tem alguém ligando, mas eu não posso atender. Bom, uh, que recado que eu quero dar para vocês? O recado que eu quero dar para vocês é o seguinte, eu vou dar curso que vai entrar até como você trabalhar com essas frequências e, e, der essa, e passar essas frequências você mesmo para os seus pacientes, para os seus clientes, tá bom? E os cursos vão ser... Agora, em breve, vão ser nos dias, uh, tem, o, tem o online e tem o presencial. O online vai ser nos dias 19, 21 e 23, 26, 28 e 30, quer dizer, os dois, o do o online, vai nós vamos trabalhar com a energia fria nos dias 19, 21 e 23, vai ser online. E nos dias 26, 28 e 30 vai, vai, ser o vai ser o a radiestesia magnética imantada. E juntando os dois, né, o geral, nós vamos dar os dois juntos para poder especificar tudo para vocês no dia 4 do 11. Então, dia 4 do 11, juntamos os dois e vamos dar. Ai, Armin, qual é o horário? Eu vou fazer em dois horários diferentes, horário da tarde e horário da noite. Você me manda um WhatsApp, que eu mando tudo direitinho, especificado, sobre os cursos, tá bom? Então, você vai mandar pelo 11... 996755250, mais informações já vai começar o curso, hein, gente? É só para três pessoas, porque não dá para pôr mais online, né? Então. Nós vamos dar esse curso. E também já tem um curso. Uh, que está indo pela Vibe Mundial. Que é sobre pedras e cristais. Desmistifica uma série de coisas. E é, é assim. Você vai saber a, como é simples usar cristais e pedras. Gente, os cristais, eles mexem na mão da gente. Eles levantam. E, eles, e, eles vibram. Você sente tudo. E, e isso... Do que, que ajuda em tudo, até cicatrização. Você vai aprender a lidar e, e desmistificar essa tal limpeza que põe sal grosso, põe não sei o que, põe isso, põe aquilo. Não precisa. Ele vem com a própria natureza mesmo, porque ele vem do rio, ele vem de água doce, ele não vem de sal. Se você quiser, você pode lavar até no mar. Isso é diferente. Você está lidando com algo muito natural. Mas, olha, vale você fazer o curso, né? entrar em contato com, com o local, né, Doni? Eu não sei bem, tá no site da rádio, né? Tá tudo explicadinho ali e você fazer o curso, vale. São dois, uh, duas etapas e, e que tá muito bom, tá maravilhoso, tá bom? E vamos atender, o ouvinte, alô? Alô? Quem tá falando? Esther. Tudo bem, Esther? Tudo bem, Armin. É. Então, tá bom. Você já me ouviu, já me conhece? Já, já se ouço há algum tempo. Então, tá bom. Pode falar, Esther. Então, eu não sei se, se tem alguma coisa a ver, mas eu fico muito preocupada por causa de um filho. E eu gostaria de me desligar um pouco, ou, ou saber como fazer alguma coisa para ajudá-lo. Hum. Eu, eu, eu entendo, você quer ajudá-lo sem sofrer, ficar tão ligada nele, né? É. Hum. Poder ajudar, mas não ficar... É que a, Quando ele tinha 21 anos, ele se com alguém e teve, teve uma, uma criança. Sim. A gente nem sabe direito se é porque não fez Bom. o DNA. Uhum. Mas, a gente, mas ele paga a pensão. Tá. Mas não tem contato nenhum. Essa criança, sei quem está errado, mas essa criança nasceu com é, paralisia cerebral e é uma criança vegetativa. Tá. Então, ele não quer saber ele sofre. Ele sofre muito com isso. Ele se penaliza, ele não... Tá. Ele e, não mas o que, suma, uh, o que que você... Em suma, o que que você quer... Quer, assim, você quer se desligar, o que, que você quer? Porque eu não estou entendendo bem. Não, eu queria saber se uma hora esse sofrimento dele vai ser... <risos> Mas aí é uma coisa opcional dele, né? É, não dá para eu ver aqui se uma hora ele vai... Tenho, a pessoa tem que ser mais objetiva nisso. A hora Nossa. que ele resolver sair da culpa, se auto-perdoar, sair da cobrança sabe o sofrimento é opcional uma coisa é, é sentir a dor de ele ter um filho desse jeito anos, anos. é mas outra coisa é ele é. ficar sofrendo ele ele optou por sofrer então ele que tenha mais contato que vai ver essa criança que participe mais e inclusive com você que é a avó né se é ou não não sei mas a avó é, pelo menos até onde ele sabe né é. Eu, é o que eu posso te dizer, meu amor, tá bom, Esther? Tá bom, então. Um abraço é. para você, muita luz. Ah, vamos lá atender, então, a Milton? Oi, Hamilton. Oi, Armin. Tudo bem? Tudo. Como é que você está? A situação é boa, e uma vez na rádio você mandou para vários ouvintes, né? É. Desde que não está participando, também recebeu, porque ela era dessa forma... Agora eu, queria, eu quero que essa seja uma crença mais positiva, como não existe distância. Mas tá. a distância não existe. Não, não existe porque é uma frequência, né? É a mesma coisa como se eu estivesse aí pessoalmente, pintado numa marca. É bom demais, viu? Que bom! O é que, bom que, que você sentiu? Você fez nas pernas e nos braços, como se fosse gelol, aquela pomada milã. Isso, a é, a assim coisa, é assim mesmo. Esse é, assim mesmo. É. Maravilhoso, eu... viu? E melhorou a dor? Eu vou querer conhecer presencialmente essa energia fria, sabe? Bem de perto, né? É maravilhosa. É. E ainda se usar essas frequências que nós fazemos, uhum. que eu estou fazendo. Gente, você não tem ideia do que é isso. Sei. Vale você agendar um horário e ir para lá, viu, Hamilton? Justamente, eu vou querer passar. Tá, vai sim que eu vou te aguardar. Agradeço, viu, Armin? Eu agradeço você. Até a próxima. Até, meu amor. Um beijo. Vamos atender? Tem mais ouvinte? Alô? Alô, aqui é o Cláudio Luiz. Cláudio Luiz. Tudo bem, Cláudio? Aqui. Luiz. Eu sou aqui de Campinas. Ah, que legal. Eu tenho muito cliente aí em Campinas, sabia? Nova Odessa, Campinas, Americana, Limeira, sei lá. Um monte de lugar aí. É muito bom. Pessoal que eu amo. Ah, obrigado. Araras! Eu, sou, eu trabalho com pratos aqui em Campinas já há 20 anos, né? Depois que eu aproveitei de metalúrgico. É. E agora estou com uma dor muito grande, né, já há uns 3 meses, né? Tá, então fica quietinho aí é. e eu vou mandar energia fria pra você. Ah, ótimo! É isso que você quer, né? Exatamente! Tá, então fica quietinho, eu vou mandar, que nós vamos ter alguns minutos a mais, né? Então, Sim. dá para mandar, mas eu não vou ficar muito tempo com, assim esperando, tá? Ah, tá é, bom, então, Você está sentadinho no lugar, quieto? Estou, exatamente. Estou quietinha no meu carro aqui. Então, tá bom. Fica quieto aí que daqui a pouquinho eu te chamo. Só se concentra em você. Tá bom. Tá bom, até já. Obrigada. E olha, tô aqui conversando, vamos atender o próximo ouvinte e tô mandando a energia fria. Eu estou mandando? Não, eu sou apenas uma facilitadora, porque ele está recebendo essa radiação direto em contato com os pleiadianos, tá bom? E vamos lá, William, Cristian eu ver, Graal 00 e outras seis pessoas entraram, estão entrando aí, viu, no Instagram. Alô? Alô. Quem tá falando? Silene de Campinas. Também! Olha só que ótimo! O pessoal hoje de Campinas está antenado, né Silene? Nossa! Você é maravilhosa! Ai. Obrigada, Nossa, meu! Eu estava com a dor no pescoço, eu já tinha tomado o remédio para todo lado, e a dor não parava. É. Eu fiz isso aí, liguei para você, olha, a dor sumiu. Agora eu estou com a dor nas costas, que eu não consigo mexer com a mão. É mesmo? É na costa e no joelho. Eu falei, não faz, só um jeito. <risos> ah. Tá bom. Então você também vai ficar quietinha aí um pouco, E, e que eu já já chamo. Você tá ah. sentadinha em algum lugar? Então, eu tô trabalhando, eu tenho que sentar. Ah, é, em eu pé fica me, é, melhor você sentar, mas você tem que ficar confortável, não adianta ficar ansiosa. Não, você faz o Fica quietinha, uns dois minutinhos só, tá bom? Tá. Obrigada. Nada, meu anjo. Já, já te chamo. Bom, pessoal, então eu estava falando do curso, vocês não têm ideia do que é essa energia, né? o pessoal agora está começando já a entrar mais em contato, mas há anos eu, tra... eu recebi essa energia em 1985, eu, fui. eu sou auto-iniciada. Né? É algo fantástico, não, não tem por onde. A radiestesia magnética, elas duas juntas. Então, uh, gente. Não tem por onde. Eu vou, eu vou, tem alguém que tá solicitando, né? para participar do meu do meu vídeo ao vivo, só que eu não posso aceitar agora. Eu vou pedir para a pessoa continuar assim que terminar o programa, eu atendo a pessoa aí no vídeo, tá bom? No Instagram. Pode continuar a solicitação e, e daqui a pouquinho, né? Lá fora eu converso com a pessoa. Pessoal. Ah, então, lembrem-se do curso, olha, dia 19 já é semana que vem, hoje é dia 16, né? Dia 19 é segunda-feira, 21 e 23. É energia fria vibracional online, os horários nós vamos ter à noite e à tarde. E depois, nos dias 26, 28 e 30, nós vamos ter a radiestesia magnética imantada. Quem quiser fazer as duas, já tem que me ligar. O preço tá fantástico. E no dia 4 do 11, nós vamos juntar as duas turmas e vamos fazer aquele, né, aquele festão. É, são duas horas, de duas horas às três horas, cada, cada, cada, sexta, cada vez que eu vou dar o curso, presença online. E o presencial... Vai ser nos dias 24 e 25 do 10, das 10, e meia, das 10 horas da manhã até as 18 h 30. Então, é um sábado e um domingo, nos dias 24 e 25 do 10. E nos dias 31 do 10 e 1º do 11, né, dia 1º do 11, nós vamos dar... Há em tanto a energia fria como a radiestesia magnética imantada. Mais informações, entre em contato comigo pelo 9, 9675-5250. 9, 9, 6, 7, 5, 5, 2, 5, 0, código de área 11. Pessoal, vão lá no meu YouTube, né? Se, se inscrevam, curtam, compartilhem os vídeos, né? Por exemplo, esse do, do que eu tô fazendo agora também aqui no pelo Instagram, é, pelo que tá indo pelo Face da nossa querida Vibe Mundial, né? Compartilhem esses vídeos, se inscrevam, me sigam. Eu tô pedindo por porque eu quero chegar agora, fazer bastante vídeo para vocês pelo YouTube, tá bom? Então, eu preciso de mais inscrições para isso. E vamos atender o primeiro, que é o Cláudio Luiz. Vamos, põe, você põe na linha, Doni, o Cláudio Luiz? Alô? Olá, Oi, Cláudio. Oi, Cláudio já, Luiz. Já estou na linha, já? Tá, tá na linha. Manda ah. bala. Como é que você está? Ah, eu tô, Ainda estou sentindo uma dorzinha. É. Mas parece que deu uma amenizada já. Já, mas, né? Como é uma dor muito... tipo crônica, né? Três meses, assim. Eu tô, eu tô meio assim querendo duvidar, mas eu tenho visto muitas curas que a senhora faz, né? Tá. Então, então eu não, não duvido, não. De 10 a 1, a, de um, você disse que melhorou quanto? De 2 a 1? Um? De 10 a 1. Um. Ah, de 10 a 1? Um? É, olha, uns de, de, de cima para baixo... É, fala assim, melhorou sete, oito, quanto mais para cima for, mais melhora teve. Entendi. Ah, é, mais para cima, né? Então, melhorou, acho que, acho que uns de 4 a 5. Ah, então já está bom, né? Já está tá, é. tá bom mesmo, porque a é muito... Não dá dobrar, então, né? tá, então vamos fazer o seguinte, você vai ficar mais um pouco aí, até melhorar mais um pouco, depois você sai, tá bom? Tá bom, aí a senhora volta para lá? Não, aí eu não vou, você fica na linha, mas eu, eu vou falar fora do telefone, fora do ar, tá bom? Ah, pela vibe, né? Tá, tá bom, isso. Tá bom, vamos chamar a Silene, Silene? Oi. Oi, como é que você está? Eu tô bem, só começou a queimar. Ah, tá. Tá queimando porque tá, tá inflamado. É. Quando tá inflamado, ele queima e já, já vai melhorar. Tá bom? Tá. Essa que queima, Essa queimação que você tá sentindo é que tá muito em cima, não dá para esperar mais. Mas é. essa queimação é sinal da febre que tá saindo de lá de dentro, de toda essa inflamação. Se você pega a ponta dos dedos da tua mão... E junte elas, fazendo um sinal de... Como se fosse passando a mão, o dedão, nos quatro, nas quatro pontas do dedo, vê se está melado. Da mão? É. Está preta? Não, na ponta dos dedos. Vê se está melado alguma ponta de dedo. Tá, sim. Não, não passou creme? É isso. Está saindo a inflamação daí, tá? Tá, muito obrigada. Desses povos que trabalha aí na mundial, Tá bom, um beijo grande pra você. Passa o telefone mais devagarzinho, porque a semana eu falo com você. Tá, eu vou passar agora, tá bom? Um beijo grande. Poxa. E daqui a pouco você melhora, a inflamação já dilui, tá bom? Tá. Um beijo grande. Então, o meu celular, o WhatsApp é o um 9... 9675-5250, o código área é 11, o número 9, 9675-5250. Gente, liguem, já se inscrevam para os cursos, tá bom? E, pra, e das pedras também, aqui pela nossa querida vibe mundial. Sempre na paz, luz e harmonia, gratidão a todos. Posso falar aqui? Ai... Oi, vamos ver a Graziele da Silva. Está é, tá gravado? Tá bom. Oi, Graziele. Estou esperando, aguardando por você, caso você queira entrar ainda. E nós estamos aqui, pela, né, aí dentro da rádio, ainda no estúdio. E já, já eu vou sair. Eu agradeço a todos que estiveram presentes aqui comigo. Qualquer coisa compartilhem, né? Vão lá no YouTube, se inscrevam e vamos que vamos, né? Vamos para frente que atrás vem gente. Eu faço vibe todas as terças-feiras às 21 horas. Eu tenho uma, eu faço uma eu faço uma live diretamente do Instagram e do Face, né? Depois nós mandamos para o YouTube e também uh, uh, mais um dia da semana, que provavelmente a partir da semana que vem seja de sexta-feira, tá bom? Gente, eu vou me despedindo aqui de vocês. Agradeço a presença de todos. E desejo sempre muita luz, paz e harmonia para todos nós. Sucesso! Gratidão!